É pá, e é um carro que tem alguma curiosidade. Aqui o um amigo Leandro mandou-me mensagem e pá, se tens curiosidade, eu tenho um, vais andar e vês. Mas já não está original. A gente já vai a essa parte. A lá, mas ele disse-me no e-mail que eu vou gostar de andar nisto, porque isto fez cavalos. Pai, olha, posso dar aqui só um cheirinho? Uh, Pai, okay. um, uma introduçãozinha. Se eu porque. carregar, ele faz o kick down sozinho. Uh, faz, uh, logo a fundo. Logo a fundo. Uh, Temos aqui um carro a pilhas, que quando liga o motor a gasolina, está fixe, meu. Bem, vá, fica por aí que aqui o amigo Leandro já vai dizer o carro que é, o que é que fez, o que é que não fez, porque é que ele sai assim, não é? E eu vou matar a minha curiosidade, vou saber aqui algumas coisas do GTE. Não é um GTI? Não é um GTD? É um GTE. É um GTE. Vá, fica por aí. Obrigadão por teres trazido aqui o, o teu GTE, GTE. GTE. E agora diz-me uma coisa, porquê um GTE? Porquê é que não optaste por um GTD que também é económico? Por um GTI que também anda, porquê um GTE? Yeah. O GTI, ponto número 1, um, não optei porque já, já escalava o preço para aquilo que andava a procurar. É, e o GTE, é E É o GTD, eu já estou um bocado de farto do gasola. Tinhas um carro a gasóleo era? Tinha um carro a gasóleo, eu tinha um bora um PD-130. Diz-me que base não. O pack base? <risos> que receita base, como te chamas. Mas o bora, vendeste ou ficaste com os dois? Vendi, Eu queria ficar com ele, mas depois não tinha onde pôr e ia-se estragar mesmo. Foscas, é. isto é uma grande sarta, meu. É. E é silencioso, meu. Não tem o famoso downpipe da moda, mas. a gente se sente. Este carro, tu procuraste muitos, achaste logo isto à primeira? O que é que. Sei, eu andava a ver carros. Quisias tipo buscar mesmo, lá fora, Mesmo, cá? mesmo GTIs, hum. andava a ver GTI GTDs e GTS. Eu gosto do, do Golf 7, é tipo, para mim é o, o Golf mais bonito que se O carro é muito bonito, a gente mesmo, estava a falar isto ali fora. Mas depois lá que... está, Senão do o GTD, hum, não, metido de parte, Gasol era para, mesmo para esquecer. GTI, a GTI era caro, depois dia a dia GTI só em gasolina estava lixado. Já há pouca coisa sobre o GTE, pelo menos em Portugal. Pois por isso é que eu naquela altura que me despertou a curiosidade do GT, meti lá aquele tópico e lá tive umas ideias mais de, é, de como seria o carro. O carro. Pá, Comecei mas... a ver mais reviews, mais reviews de inglês porque aqui em Portugal é, é, é muito difícil arranjar reviews. É, o gajo manda logo abaixo. Mesmo que tu não conheces. É, o gajo os... manda, ele manda. O, o modo de elétrico, agora que andas com, com o carro. Usas muito ou isto é para esquecer e andas sempre para a gasolina? Não, o modo elétrico, eu, por exemplo, para o trabalho é sempre elétrico. Eu vou para o trabalho elétrico e venho elétrico. Pá, tenho a possibilidade de carregar no trabalho, então para mim é uma mais-valia que pronto, sempre poupa essa esse, guita no final do mês. Sim, carregas lá. Ele carrega e em quantas horas? 3 horas, de, se estiver para aí, Se estiver mesmo no fim, até, até encher é para aí 3 horas. Na uma ficha uma, normal. Tomada normal, como se fosse em casa. Agora, ainda e tens é. a hipótese de carregamento mais rápido, Do certo? rápido, já. Yeah. E aí carrega em quanto, em quanto tempo? Eu não tenho a certeza, mas eu acho que é uma hora ou uma hora e meia. Ok, mas e faz. Eu nunca carrei. Aquelas 3 horas, 3 horas, 30 km? 3, 3, ele aí marca 40, a é marca diz 50, ele aí marca 40. A <risos> marca diz 50, aqui marca 40, yeah. mas faz 30. Mas faz 30. <risos> Boa! Ele faz 30, ele não faz mais 30. Mas se for a direito, se calhar faz um bocadinho mais. Nossa, o carro é fixe, Andando de elétrico, quanto é que ele te faz de velocidade 100% elétrica, esmagar a fundo? Uh, ele, uh, a partir dos 130 não dá mais. Ele 130? Loquei aos 130, é. Yeah. aos 130. Ele ok, se tu quiseres de andar parte. mais tens tu de passar o para... de passar, é. Yeah. E a gasolina, supostamente, ele também está limitado aos 230, mas já não está. Já não está, mas é, já a gente já lá vai, a gente já, já lá vai é 204 cavalos. tu disseste-me que me diste o de origem e ele deu-te um pozinho mais ele deu mais um bocadinho e o, o rapaz da MB Power me explicou foi que com a gasolina 98 faz logo diferença então ele me deu mais um bocadinho deu, mas... deu, deu quantos? à volta dos 220cv 220, 220 cavalos, 100% yeah. original, 100 como original. Yeah. a primeira coisa que eu comprei o carro tinha logo na, na cabeça de, de reprogramar então... olha a nível de performance a curvar, achas que o carro é, não esquece, é que um brutal. GTI, é um GTI não. disfarçado? É um GTI um bocadinho mais pesado, eu nunca andei num GTI, mas também pelo que o pessoal fala e pelo que já experimentei no carro, o carro segura-se bem, bem. Também, também já tem 4 pneus fixos. Quais as pneus tens? Tenho os escudir, o Zeagle o Super Sport. Ele assim, se a gente ele vai a carregar, como a gente está a gasolina ou... Ah, esta velocidade ele não está a carregar, só está mesmo a manter. Mas tu tens aqui a opção de ele ir sempre a carregar, certo? Sempre a carregar, já. Yeah. Se eu vir, estou a ficar sem assim, autonomia, meto é a carregar. Tom. E notas muito no, no consumo pois? Um bocadinho, já. Yeah. Se calhar só logo para pô, os pô, 9 litros e tal. Ele assim, se andares normal, modo normal yeah. o modo GTE normal, bebe-te umas médias de 5 litros. A sério? Já. O modo GT é sempre a gasolina, certo? É. Tem... Não, é a gasolina combinado? Combinado, okay. tem sempre ali o auxílio de bilhete. Ok, e faz de 5 litros? Faz 5 litros. Lá está, foi isso que eu pôs, quando andei a ver a diferença entre GTI e GTE, foi essa. Para o meu dia a dia, mesmo modo de, pronto, a gasolina, digamos assim, Faz os bons consumos. Não, não estou a fazer nada, vou estar a trocar e já, já vamos Carro, agora ainda fiquei mais interessado e se eles já eram carros agora a Malta vai ver o vídeo vai começar a caçar eles para porque, porque este tipo de conversa que a gente está, está a ter aqui é uh, o GTE a ser usado é. Estás a ver é, é o que se acha pouco na net não elétrico basicamente não é nada vai escrever Tens as e-back e eletrónica. E eletrónica. Eletrónica feita, estavas-me tudo dizendo é MB Power. O carro só tem um remap, não tem downpipe. Nada, um... nada, nada. Aliás, não pode ter porque o carro mal se ouve, não, né? se ouve não sei se vocês aí têm e, a e o, que ouve, o que se ouve mais cá dentro, eu acho que nem, nem é um o barulho nem é tipo verdadeiro. É uma cena que eles fizeram na Volkswagen. Para dar emoção. Yeah. Para dar emoção. É. E ele deu-te quantos cavalos lá? 272 cavalos, com 460 de binária. Um remap só. Só remap. Se metemos aqui um downpipe e mais uma coisinha ou outra vai aos 300cv 300 quase. Cabais, é. O gajo manda logo abaixo. Eu agora, tava, agora carreguei terceira e a terceira já estava um bocadinho subida, mas assim ele manda ele logo vai, abaixo. Vai, Ora, agora carregando aqui neste botão ele fica 100% elétrico, é Exatamente, isso? Exatamente, é. Mesmo que eu esmago a fundo ele nunca liga o motor Não. a gasolina. Andamos 100%, 100 a pilhas. elétrico. Temos autonomia para 27. Acreditas nestes 27? Hum já a fundo não. <risos> é. Vai Se eu agora der o clique no pedal. Olha. É. Vai pescar. Vai pescar. Então. Ele tem um cliquezinho de nada. Estás a ver? É um cliquezinho de nada que faz logo com que ele passe da gasolina de elétrico. elétrico para a gasolina. Para a gasolina, exatamente. Assim, assim é pilhas. Estamos aqui a chegar à Alemanha e vamos fazer uma coisa, vamos para lá elétrico e para cá a gasolina. Isto, isto é 100% elétrico. 100% eléctrico. Ele dá um sulavanca que é tipo a que parece que é trocar de mudança. E yeah. é? Yeah. Yeah. é? É estranho. É estranho. Por E é melhor. Não sei que aí não pode dar mais. E yeah. 135. Pronto. Eu vou ao fundo sem o clique. Ok? Porque se eu der o clique. E ele vai ligar o motor a gasolina. A... A... Yeah. não se passa nada a nível de interior pronto, não é que a malta já não porque é um Golf, né? com yeah. todo o seu luxo de um Golf todos os Golfs passam bastante incenorizados, de, desta geração então, yeah. são porque brutais encenorizados, é a gente mal ouve o, o motor padrão, quadrado dos GTIs yeah. que já é só que é em azul, pronto, sim, que é o sim. sim, o carro está todo bordado a azul seja os logotipos, maxilas travão, aqui o bordado do volante, dos bancos, mané de mudanças, tem, é o é. chamado o azul do GTE. É, é o azul. Uh, e pronto, é um carro. Isto, isto à noite também acende aqui um, um lado. Aqui. É, uns ledzinhos uhum. de lado e, e nas portas para baixo. Top. Mas já à noite é que se Bem malta, fiquem bem. Não há mais nada a acrescentar está feito. O GTE é um carrinho à maneira. Uma cena diferente aqui no, no canal pilhas e gasolina, mil eletrónica, 272, 272 e, e 460 460 já estava baralhado, 270 cavalos 460 de binário, com uma eletrónica, ponto, e, mas pronto, mas é uma eletrónica boa, é MB é, Power, é tem, a tem power. provas dadas, que pá, já dá muitos anos, não falha nas eletrónicas, pá, da minha parte despeço-me, fiquem bem, um grande abraço, olha. E um bendo a gás? É, é descrever de os vídeos, é descrever de os vídeos, está com o gajo acaba com gás. Bem malta, com devido a autorização do dono vamos encerrar aqui com um arranquezinho final no modo GTE. Piso já. A controlar, está a escrever, é, que... estava a controlar ali o tração. top, rápido o carro, pá.